Pessoal, aqui na Nigéria a gente convive com o fenômeno das crianças bruxas. Muita gente que nos acompanha já sabe do que se trata, mas muita gente chegando ainda não sabe. Mesmo a gente já está exausto de conceituar e falar a respeito. Mas trata-se do fato, da suspeita de que algumas crianças carreguem um mau olhado capaz de impor prejuízo à vida dos adultos que estão ao redor dela. Basta um ato psíquico de vontade maligna e aí a vida do adulto pode se pôr a perder e ele se lasca todo por causa de uma criança possessa desse espírito é assim que eles julgam que a coisa funciona. E nós temos aqui um orfanato de acolhimento daquelas que no meio da nossa pregação que previne a superstição mediante a conversão ao amor de Deus a gente encontrou uma moçada. E esse grupo foi crescendo, foi crescendo, porque eram crianças abandonadas, feridas, rasgadas, óleo quente na cara, cortadas, é, submetidas a sessões de tortura para confessar a bruxificação, que, que é bruxo. E as crianças confessavam. É, intimidadas, acoadas, elas confessavam. Daí a gente precisava de um espaço para colocar nossas crianças. E então o que aconteceu foi que esse lugar nos foi... Uh, oferecido esse lugar é um condomínio todas elas cabem aqui e muitas outras podem vir a chegar esse lugar é um espaço amplo, maravilhoso, nos custou uma locação de 23 mil reais ano e nós não sabíamos da onde tirar o dinheiro colocamos as fotos no facebook e daí começou um compartilhamento e as pessoas ali nos comentários foram dizendo uma após as outras uh, Quanto é, quanto precisa, como a gente pode fazer, onde deposita E não demorou Quero agradecer todo mundo A gente conseguiu esse lugar Com o dinheiro na mão O proprietário se recusava a alugá-lo. Agora preste atenção nessa história O proprietário, Mr. Robert Não queria alugar porque dizia ter outros uh, locatários interessados Mas quando a gente trouxe o dinheiro nós subimos para o primeiro lugar, mas ele disse para o Leonardo, mas do que se trata o uso da casa? É um centro de acolhimento infantil, acolhimento de crianças, sim, de que tipo de crianças? E o Leonardo falou, mas como assim, tem tipo de criança? Tem, horas, tem criança normal e tem criança bruxa. Daí foi que o Leonardo conversou muito com ele. Ele disse, eu não quero receber no meu espaço, no meu terreno, crianças bruxas. Dado essa cultura, conversando com ele, o Leonardo conseguiu que ele ganhasse a consciência de uh, uma interpretação diferente, que mistura cultura e religião, mas que deixando isso de lado, pudesse abraçar a fé simples, que trata a criança como criança, herdeira do reino de Deus. Ninguém entra no reino se não for como uma criança. E aqui na região já tem uma suspeita de que esse lugar é acolhedor de crianças do mal. Dois dos nossos meninos foram buscar água num poço e alguém do outro lado da rua gritou contra eles. Bruxos! Eles revidaram. Não aceitam mais. Não somos e bruxo é a senhora sua mãe e... Desse jeito. Nosso segurança se interpôs entre eles e os trouxe de volta. O bairro sabe, o vilarejo sabe. E agora, como tudo que está ruim pode ficar pior, Mr. Robert, o locador do espaço para o orfanato que recolhe crianças bruxas, morreu. Ele morreu aos 50 anos de idade. Ah, entrou com o um carro debaixo do próprio caminhão. Na rodovia, seguindo o seu caminhoneiro, ele, o, carro, o caminhão brecou com tudo. E ele enfiou o carro... Embaixo e teve morte instantânea. Daí que a gente perdeu um amigão. Eu gravo esse vídeo em homenagem a ele. Pedindo que Deus console a família dele. Faz muito pouco tempo. Inclusive a gente não sabe qual será o destino do próprio espaço nesse sentido, mas estamos tranquilos. Está tudo na mão de Deus. Eventualmente agora, a morte dele será interpretada como... Alguém que, tendo se metido com crianças bruxas, recebeu agora, da parte de Deus, esse tipo de castigo. E se até você está pensativo quanto à coincidência de fatos, imagine o povo daqui.